Graça e paz! Estamos no 33 terceiro dia. A misericórdia divina é enorme. Em Deuteronômio capítulo 30, versos 2 e 3 lemos, E quando vocês e seus filhos voltarem para o Senhor, e lhe obedecerem de todo o coração, então o Senhor lhes trará restauração, e terá compaixão de vocês, e os reunirá novamente. O Espírito Santo opera firme na vida do pecador, para que este se arrependa e volte-se totalmente para o Senhor. Deus estabeleceu sua aliança e deu a cada um dos seus filhos um novo coração. Mas ainda vivemos dentro de uma estrutura marcada pelo pecado. Só resta uma saída ao pecador, confessar o pecado e deixá-lo completamente. Isso é uma mudança radical de postura. O tempo todo o nosso coração precisa estar no prumo, pois facilmente pendemos para o pecado. As nossas escolhas hoje definem tudo em nossa vida. Não é Deus quem escolhe por nós. A expectativa divina é que escolhemos a vida para que vivamos. Deus ama seus filhos e deseja que eles prosperem. Neste momento, quero te convidar a orar com o pastor Elton Melo, editor do livro devocional Peregrinos, Pés no Deserto e Mente na Eternidade. Senhor, obrigado pela sua graça e misericórdia. A sua palavra se cumpre. No Salmo 103, o Senhor diz que tanto quanto o Oriente é distante do Ocidente, assim o Senhor afasta de nós os nossos pecados. A tua palavra diz ainda que o Senhor pega os nossos pecados e joga no mar do esquecimento. Louvado seja o teu nome. Mas o melhor mesmo é não pecar. Por isso, instrui-nos através do Espírito Santo, para que cada escolha nossa seja coerente com a sua vontade. E que sejamos sábios para escolher a vida. Assim nossa vida prosperará muito mais e viveremos dias abundantes. Ensina-nos a viver com um coração grato, mas com a mente desafiada, pois sempre podemos viver tempos melhores e mais frutíferos. Em nome de Jesus. Amém.